Natanael, Pastor Nathanael, tudo bem? É. O Nathanael, pastor Júbenal. Mas, Perdemos um grande um, homem, né? Grande homem. É, mas esse é raiz. Raiz mesmo. Então... Você conheceu muito, né? Conheci. Era uma benção de Deus. uma é benção Nossa, de Deus. Que é que é isso? É... Deus tá chamando, né? É. Não... 101 anos. Olha pra você ver você que criança. tá com quantos anos Eu, 51. É metade da minha idade. Metade oh, da Jesus. sua idade. Ô é... Natanel, você trabalha aqui já há quantos anos? 25 anos. Desde quando começou? Desde da, da Dona Carmélia. A Dona Carmélia foi a avó da minha esposa, a primeira pessoa que foi sentada. É... Vem aqui nessa direção aqui, eu, eu, eu tô filmando. Ô Natanel, você é natural de De Divinópolis. Você é mineiro? Mineiro você veio para Franca. Franca? Ah, eu vim em 1985, nós viemos para Franca, Franca, né? minha irmã casou, disse que era muito bom aqui, e viemos para cá e gostamos, fiquemos. E como que você conheceu o Evangelho? O Evangelho através da minha esposa. Ela era da onde? Assembleia de Deus, de Portinário, Pastor Boni. Pastor Boni? É. Mas vem cá, então você quando veio, chegou em Franca, você não era Evangelho? Não, não era. Casou aqui? Então... Casei e hoje faz mais de 20 anos de evangelho. Parabéns. O nome do seu pai, José Balsamão de Oliveira, José Balsamão de Oliveira, e a mãe, Maria da Conceição de Oliveira, dirigente de oração do Jardim Vera Cruz. Ai. Ela já conheceu? 82 anos. 82 anos. Ô, dona fala mais um pouquinho. Você conheceu o avô? A avô? Não, não a avô não cheguei a conhecer. Conheci minha avó. Como que ela chamava? Dona Carmela. O nome da avó da minha esposa, né? Não, é, mas é. é já apareceu, do, já idosa. pessoa mesmo, criada no evangelho. Aí, pensa, pensa. É, é O oh, oh, oh. Ô, Noel, você trabalha aqui e o seu trabalho, você lida num momento muito difícil das pessoas vivendo a tristeza, né? É, aí não é fácil, né? Fácil. É fácil. Vivendo a tristeza aí, eu Obrigado. Pai. Pai. Pai. Pai. Alô. É. É, pessoal. É isso aí. Hoje nós estamos aqui cantando lá na despedida do pastor Juvenal. 101 anos. Olha. Ele morreu? É. 101 anos. É. Pastor, pastor Juvenal. E esse, e esse tá? Mas teve uma senhora que foi sepultada mais cedo aqui com 101 anos. É. É, é. é Pérez. Quem aqui é? Eu não conheço. Não, conheço, não. E a senhora está com 50 e quantos anos? De ver e oito. Setenta e oito. Setenta e oito.